A ideia aqui é, é um nível nível 100 né? um nível bem bem raso bem básico do que é a plataforma Azure Sphere então só para gente contextualizar né hoje a gente tem bilhões aí de microcontroladores sendo colocados em produtos todo ano ou seja alguns falam em números de 9 bilhões outros de 10 bilhões mas é se a gente pensar que que hoje né a gente tem uma gama de produtos absurdas sendo colocada no mercado é, é muito pouco provável que esse número não seja uma realidade né e quando a gente pensa numa realidade de bilhões de microcontroladores que são os núcleos aí desses desenvolvimentos né os núcleos desses produtos que estão saindo e aí a gente não está entrando no detalhe do que é o produto né mas a gente está falando que existe isso hoje que isso hoje é colocado na rua né mas a gente vive um contexto de internet das coisas, um contexto de internet das coisas onde na nossa ideia e na nossa concepção a gente tem milhares aí, bilhares de dispositivos conectados, né? Mas a grande realidade é que menos de 10% desses microcontroladores, eles estão conectados à, à internet. Então eles não têm nenhum tipo de conectividade. Então a gente está falando de algumas coisas que são realmente aquelas aplicações standalone, total, né? aonde eu tenho algo do tipo, é uma automação, ou às vezes um controle simples, ou às vezes um, um painel de LED, né? Ou um controle de iluminação dimerizado, alguma coisa. Aqueles bons e velhos, né? desenvolvimentos aí, às vezes até o mundo maker entrando um pouco nisso aí também, né? Então aqui entra robótica, aqui entra automação industrial, aqui entra automação residencial, aqui entra todo tipo de dispositivo que usa o um microcontrolador. Mas se eu tenho internet das coisas e eu tenho essa oportunidade tão grande, por que diabos isso não está acontecendo? E essa é uma é uma questão interessante para a gente discutir porque muitos hoje que estão é, entrando nessa nessa era de internet das coisas imagina já algo do tipo eu já nasço conectado né e a verdade que tá lá fora não é bem essa né a verdade que tá lá fora é que a gente tem muita coisa que ainda não tem conectividade mas que poderia estar nesse universo de conectividade que poderia estar repassando esses dados fazendo aí toda uma parte de, de inteligência nessa ponta né e baseando tomadas de decisões mais precisas então a gente teria aí algo muito melhor mas essas coisas não acontecem porque muitas das portas né elas ficam abertas então hoje a gente tem um problema de segurança muito grave isso é uma uma realidade ou seja não tem como fugir disso tá muita gente traz a temática de segurança no meio, no final desse desse desenvolvimento do dispositivo, mas a grande verdade é que a gente tem uma problemática gigantesca de segurança e nessa problemática de segurança a gente tem problemas que ainda não foram mitigados, né? A gente tem problemas aí que estão nascendo e que às vezes a gente desconhece, às vezes desconhece por. Né, não não ter vivido a era do hardware é o caso dos desenvolvedores que estão entrando nesse mundo de IOT às vezes não conhece porque não tem a vivência do mundo de software ou do mundo de conectividade então são vários universos aí quando a gente fala de internet das coisas tá alguns ataques são muito comuns então a gente tem ataques de redes contra plataformas contra dispositivos exploração né de algumas coisas aí acerca das vulnerabilidades ataques físicos né ataques de aquecimento ataques de pancada no dispositivo e muitas dessas coisas têm que ser muito bem pensadas antes de você colocar um dispositivo na rede porque às vezes você coloca um dispositivo na rede ele acaba sendo alvo de. Um código malicioso que vai se utilizar daquele seu processador ou seja daquele seu microcontrolador e aquele seu microcontrolador vai acabar virando um zumbi aí, né? E vai ser envolvido num ataque muito maior. E que às vezes a proporção chega para você. Ou seja, alguém paga a conta sempre, né? Então, nesse alguém paga a conta, você tem problemas de conectividade, você tem problemas de é, é, perda de confiança e às vezes você tem problemas jurídicos envolvidos, né? Quando você é a fonte do ataque, você vai acabar respondendo por isso, né? Então, a gente tem muita coisa acontecendo nesse universo né então malwares envolvendo aí vários roteadores vários dispositivos né câmeras uma série de coisas esse é um dos tipos de problema quando a gente coloca um dispositivo na rua isso acontece muito atualmente com roteadores né a gente ouve falar bastante e e muita gente até é, negligencia né os updates de, de firmware e tudo mais e acaba tendo problemas, às vezes, na internet de casa, não sabe por quê, que está ruim, por é que está lento, e às vezes é, um, é uma questão de firmware, né? Mas esse é um dos problemas que a gente enxerga de segurança. Então, quando a gente enxerga problemas de segurança, a gente tem outros, né? Hoje a gente tem uma gama de, de não só sensores, né? Quando a gente fala de IoT, muita gente leva para telemetria, mas a gente tem coisas que atuam muito fortemente. Por exemplo, essa bomba de remédio. Então, uma bomba de medicamento, e que ela foi atacada, ou seja, o módulo de comunicação abriu, né, uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade foi explorada, nesse caso não houve nenhum dano à vida, né, mas você tem esses problemas e hoje a gente está falando de cada vez mais conectar mais coisas, ou seja, é a ideia de internet das coisas, é a ideia de fazer tudo estar conectado à nuvem, tudo estar conectado em todos os cantos e é uma ideia que às vezes é muito ruim, né? é o que a gente costuma conversar com, com muita gente sobre isso é, os desenvolvimentos às vezes caseiros né aquela ideia de pegar o, o arduino ligar isso aí na rede a qualquer custo e esquecer às vezes de alguns problemas né de segurança e que você está expondo alguns pontos aí da sua vida à rede e hoje quando você coloca qualquer coisa conectado na rede naturalmente você vai ter essas vulnerabilidades exploradas. Então, isso é uma problemática muito grande. Esse aí é um dos casos, né? existem centenas de casos. E aqui eu trouxe mais alguns: olha só, scanners de, de íris né? e impressão digital que permitem autenticação com fotos ou com digitais de silicone. Então, você tem mais um tipo de ataque. Ou seja, aqui a gente não está falando de nenhum um hackeamento, de nenhum problema de exploração de segurança, mas a gente está falando de um problema que acaba com a confiabilidade daquele seu dado e aí aquele seu dispositivo acaba não servindo para absolutamente nada né câmeras IP por exemplo que sofrem SQL injection né E aí eu consigo solicitar usuário e senha e às vezes receber aí uma série de de dados manipular dados ou pior ainda né monitorar a vida de terceiros aqui naturalmente a gente está falando de alguns casos e que às vezes você resolve isso com um simples update ou às vezes com a aposentadoria do dispositivo né dispositivos que são muito antigos que não tem mais aquele plano de update né não tem mais aquela aquela segurança contínua naturalmente você tem e necessariamente você tem que aposentar esse esse dispositivo tá? ah, mais alguns aí né muita gente que se sente mais seguro usando travel é, é, esses caras né de, de 4G os travel routers ou ou aqueles modems que você espeta aí USB que ele acaba virando um spot de Wi-Fi né então você também tem problemáticas nesses caras né e o mais comum quando a gente fala de Wi-Fi é efetivamente os botnets entrando aí fazendo algumas brincadeiras aí dentro da sua própria rede e você sendo alvo desses caras quando a gente começa a pensar nos nossos dispositivos a gente tá falando de algo que é mais próximo né então às vezes sensores às vezes algumas coisas que estão mais ligadas e aí a gente traz esse caso aqui eu acho bastante interessante né o caso de, de uma Barbie que você conseguia é, escutar o microfone dela à distância tá e às vezes se se fazer uma um monitoramento digamos assim daquela residência né mas isso aí não fica por aí né você tem problemas também de exploração aí de hackers em cima de plataformas ou seja pessoal invadir realmente a plataforma e roubar os dados e às vezes até o ataque físico né o ataque físico que você pega o dispositivo você já ah, peguei o dispositivo estou perdido não deveria né então é mais uma coisa para a gente começar a pensar e começar a olhar o seguinte será que o device que a gente está desenvolvendo efetivamente tem segurança né é seguro? para o propósito que eu tô colocando ele no mercado então esse caso aqui por exemplo de um de um tablet da Vtech ele guardava os dados dentro de um SD card e aí aqui eu tenho a vida da criança depois que eu tenho a vida da criança dentro de um, de um cara como esse eu também tenho os dados dela expostos numa rede que também foi hackeada então dois problemas aí em um único device né Mas a gente tá falando só de devices, esses caras não entram na rede da gente, esses caras não roubam dados através de devices, roubam sim, né? Esse aqui é um caso de um aquário que aconteceu em Las Vegas, onde ele foi hackeado e deu acesso à rede do cassino. Né? E aí você começa a pensar no seguinte, essa parte toda de censureamento, ela efetivamente, né? É, tem que ser muito bem pensada, porque às vezes você tá colocando, principalmente hoje, quando a gente fala de edge computing, né, você tá dando um poder computacional muito grande à ponta. E às vezes essa ponta não tá segura. Não adianta eu ter algoritmos de AI rodando nesse nesse computador remoto, nessa coisa toda, se eu não garanto segurança, né? E aí eu tô só expondo mais uma porta e às vezes estou dando um poder computacional muito maior, porque antes eu tava falando de uma câmera, antes eu tava falando de um roteador, Antes eu tava falando de um, de um device, agora eu estou falando de um cara que tem efetivamente poder de processamento, que tem memória, que tem uma série de coisas. Então, é nesse caso, por exemplo, do aquário, ele tinha um computador por trás, fazendo monitoramento, né? Esse foi um, um, um aquário relativamente bem grande lá em Las Vegas, a maioria dos, das notícias não cita o nome, né? Mas se você procurar um pouquinho mais a fundo, você vai achar, é, é, é assim... É muito interessante essas coisas, porque a gente vê que realmente acontecem esses problemas e que às vezes a gente não está preparado para mitigá-los, né? É, uma das coisas importantes quando a gente fala dessa série de coisas é que há um tempo atrás o pessoal da Microsoft, né? O Gale, um, um, um resto do pessoal se reuniu e escreveram um artigo dizendo o seguinte, olha, tem sete propriedades que e realmente são propriedades, né? Daquele dispositivo que dizem se um dispositivo é efetivamente muito seguro ou não. Então, por exemplo, né, esse, esse dispositivo, esse hardware, ele efetivamente tem uma identidade que não pode ser esquecida? O que, que significa isso, né? O que, que significa esse root of trust? Ele é um cara que, por exemplo, eu consigo pegar o ID dele e colocar no outro? E será que isso não é uma falha de segurança? Então, é... São, são, propriedades que esse cara deve ter, por exemplo, mitigar múltiplas múltiplos ataques, múltiplos problemas, né? E aí ter uma defesa mais profunda nesse cara, garantir, né, um, uma camada extra, né, de de proteção. Ou seja, será que que os dispositivos que a gente está desenvolvendo hoje eles são efetivamente mais seguros, né? Será que a gente está falando de dispositivos hoje que trafegam passwords e passwords estáticos que sei lá você coloca esses caras e diz assim OK eu tenho um password que vai rodar aí durante anos ou será que esse cara está baseado em chaves chaves criptográficas tá, tá baseado em um cofre que guarda isso e que ninguém tem acesso que esse cara não é acessível por outras camadas né então a gente tá falando de ter algo mais aí na base desse dispositivo funcionando né será que esse cara tá compartimentado de forma adequada né então será que uma falha num compartimento desse meu hardware afeta outro lado ou seja se eu conseguir é, é Desligar um, um, alguma coisa, né? Efetivamente dentro desse meu microcontrolador ou desse meu sistema, né? Será que eu consigo acessar as chaves desse cara? Então, essas são as discussões, esse artigo é bem interessante, vale a pena depois você dar uma olhada. Então, tem aí o um endereço no final desse slide, né? aca.ms barra seven properties, e você vai conseguir dar uma olhada e ter uma ideia, né? Um pouco mais profunda sobre essa questão de segurança que é o que a gente deveria conversar quando começa a desenvolver um dispositivo começou a desenvolver um dispositivo você efetivamente tem que começar a pensar né, no como você está desenvolvendo esse dispositivo e primeiro que ele tem que durar muito tempo não né? adianta fazer um negócio que vai passar dois anos que vai passar três anos né se você for pensar em indústria automobilística por exemplo a gente está falando de uma década às vezes de, de desenvolvimento né então uma coisa tem que durar 10 anos, tem que durar 15 anos e quanto tempo já tem coisas eletrônicas né, dentro da sua residência, dentro do seu escritório, dentro da sua indústria, dentro do seu comércio. Então assim, esse é o nosso pensamento e a partir daí, a partir de todo esse compilado né, de problemas e de ideias é que nasce efetivamente o Azure Sphere. O Azure Sphere ele não é um hardware somente, né? Muitos pensam que o Azure Sphere é aquela plaquinha de desenvolvimento. Escutei bastante isso em eventos já, né? Ah, você, você tem um Azure Sphere, você, onde é que compra um Azure Sphere, né? E o Azure Sphere é uma solução fim a fim. É uma solução que provê segurança a dispositivos conectados, começando a nível de hardware. Então, sim, o microcontrolador ali, né, ele é programado, ele é feito com camadas aí, ele tem várias camadas de segurança, e ele é pensado para ser seguro. Então, todas aquelas propriedades, né, ali do, do artigo, eles vêm à tona no desenvolvimento desse cara, mas ele não é somente um hardware, ele não é somente esse chip, né, ele é uma solução completa. Então, a gente está falando de quê? De garantir com um sistema operacional então nós temos sim uma parte aí de hardware depois nós temos uma parte de sistema operacional e nós temos também o elo de ligação nuvem né desse cara onde eu tenho um serviço tomando conta controlando toda essa parte de segurança tá e a partir daí fazendo a gestão de tudo isso então a gente tá falando de ter necessariamente, né, parceiros que estão desenvolvendo tecnologia segura, com todo todo esse todo esse é, é, é, backlog aí de coisas pensadas, né, embedados dentro de um hardware único, ou seja, é o cara chamado de Azure Sphere Certified Microcontroller. Por enquanto nós só temos um, nós só temos o da o da MediaTek, tá? O MT3620, que é o mais falado, que é o que muitos confundem, né? Diz assim, ah, eu vou comprar o Azure Sphere, né? E na verdade você está comprando uma placa de desenvolvimento que vem com microcontrolador certificado e que por enquanto é o único que está no mercado, mas em breve a gente vai ter mais aí disponíveis, né? Quando a gente pensa na parte de sistema operacional, a gente está pensando num sistema operacional fundamentalmente seguro, com quatro camadas e atualizações contínuas, ou seja, eu estou criando uma experiência de IoT totalmente segura, pensando em todos os elos fracos que eu tenho e como mitigar esses elos fracos. E continuamente atualizado, ou seja, algo que é extremamente importante. Né? Isso gerido pela nuvem. Então, eu tenho um serviço de segurança que me faz né, e que me promove... Essa essa gestão, ou seja, faz o roteamento seguro e a comunicação com confiabilidade dispositivo, dispositivo e dispositivo nuvem, né? Detecta ameaças e renova a segurança. Como renova a segurança? Automaticamente ele faz atualizações no sistema operacional, então ele detecta problemas e consegue gerir isso aí. Isso tá hoje aqui, o nosso objetivo é falar o, o que é né a tecnologia mas isso aí tá ligado diretamente ao Active Directory então você tem um outro nível aí quando você leva para a camada de nuvem para fazer a aplicação depois a gente vai planejar aí um, um, um novo um novo vídeo aí um novo encontro para a gente conversar um pouquinho mostrar uma demo né ver como é que esses caras funcionam aí em conjunto tá então a gente está falando de um de um sistema de um componente todo que é aberto né então a gente está aberto à inovação, a gente está aberto a qualquer cloud, né? então você consegue é, linkar esse cara a qualquer cloud, uma coisa importante aqui de se falar é que quando a gente começa a pensar nesse cara, esse cara não é interligado diretamente a um serviço Sphere, não, esse cara é um microcontrolador, esse cara é um microcontrolador seguro, que tem um sistema operacional que faz toda essa mitigação de problemas, que faz a gestão dessa segurança, que compartilha toda essa segurança no modelo que está em constante aprendizado, em constante melhoria e que dentro dele você programa ele do jeito que você quiser. Quer usar Microsoft Azure? Perfeito, então queima esse dado lá para o nosso ingestor, para o IoT Hub, queima esse dado da forma que você quiser. Tá? Não, não quero, quero usar outro fornecedor, outro player de nuvem, problema zero. Quero usar a minha plataforma, problema zero. Tá? Você está trafegando aí de uma forma segura. Lembrando que ele tem algumas características que você pode usar, mas você pode estender também. Então, você pode estar tá passando esse, esse elo aí para outro, outro, outro microcontrolador, não tem problema nenhum. E pode acrescentá-lo ao seu design já existente, né? Então, não é algo assim que você diga ah vou ter que mudar meu projeto todo e tudo mais não não é isso e o que a gente está falando aqui são três componentes então a gente está falando de um microcontrolador a gente está falando de um sistema operacional e a gente está falando de um serviço que faz a gestão desse modelo de segurança a gente não falou de ingestão de dados a gente não está falando de assinatura eu não estou aqui falando de mensageria de nada disso tá então a ideia é que você tenha um componente, né, para cada cara desse, só que você compre isso de uma vez. Então eu tô falando de você comprar esse microcontrolador, hoje você compra o cara da MediaTek, tá? Ah, me dá uma ideia de valores. Vamos pensar na casa de 10 dólares mais ou menos um microcontrolador desse aí, tá? Esse cara, ele vem com 10 anos de update, ou seja, eu estou falando de algo que garante aí uma certa longevidade e que, consequentemente, você consegue colocar por um preço razoavelmente interessante, quando a gente pensa de um microcontrolador, com esse nível de segurança, com esse nível de serviço, né? porque a gente está falando de um nível de serviço, e a gente está falando também de algo que já vem com conectividade. Então, esse cara já vem com conectividade. Então, é mais um ponto aí para você pensar. Tá? Ele está hoje totalmente integrado ao IoT Hub, ao Azure e ao Visual Studio. Então você consegue fazer tudo isso. E como ele é um device normal, tá? Você consegue tranquilamente fazer provisionamento desses dispositivos usando o IoT Hub Device Provisioning Service. Então esse cara, ele tá totalmente integrado, ou seja, é um dispositivo comum como outro qualquer e que consegue aí te auxiliar e te, te desenhar um, um cenário bem bem bacana tá é, já primeiro né já está disponível ou seja, você já consegue comprar ele hoje ideia de custos né eu gosto muito de trazer custos porque baliza muito a, a escolha ou não tá? Então hoje esse cara custa na casa de 80 dólares o kit de desenvolvimento, ele é vendido no CID Studio, então ele tá bem, bem disseminado aí, tá? O, toda essa parte que eu falei dos componentes, ela tá em public preview, ou seja, já está operando, você já consegue operar, já consegue começar aí o seu desenvolvimento e tudo mais, mas ele tá em public preview. Então, é assim, ah, eu quero fazer o desenvolvimento de um milhão de dispositivos agora, é bom consultar aí o seu fornecedor, né? para que você tenha acesso e consultar também um parceiro Microsoft para conseguir te ajudar aí nesse onboarding né dentro do security service e tudo mais tá lembrando se você precisar de algum suporte de alguma coisa pode pingar a gente aqui a gente está começando a desenvolver um device agora já usando o, o Azure Sphere tá e a, a ideia é bem interessante né ele tira algumas camadas que antes a gente precisava estar tá pensando e agregando né aquele hardware que a gente estava desenvolvendo agora esse cara já vem pronto esse diagrama que tá aí na direita é o que tá encapsulado dentro desse cara lembrando a gente tá falando do chip da MediaTek né então você pode ter outros aí no futuro próximo com outras especificações com outro modelo de conectividade aqui a gente tá falando de um wi-fi tá e de um modelo aonde a gente tem algumas de PIOs aí na verdade bastante né umas UARTs também então consigo estar tá interligando esse cara aí além de, de i 2 e I2S além de SPI I2C ou seja você tem muita coisa aí para é um é um é um desenvolvimento padrão de mercado ou seja você vai o que você está encontrando aqui é a mesma coisa que você encontra em outros microcontroladores o a grande o grande diferencial são os três componentes que estão vindo agregados né a esse cara ah, eu eu não vou usar Wi-Fi no meu desenvolvimento eu preciso sair com com 3G ou com 4G né ou com LTE ou, ou alguma coisa vou não eu queria usar Loura mas eu queria fazer mais alguma coisa na ponta cada caso né e aí vem a grande dúvida né que é eu realmente devo ir ou devo ficar né na minha na minha plataforma atual devo mudar devo mudar o meu formato Estou começando meu projeto agora né. É, você tem que pensar o seguinte o que que você deseja fazer e quais são os seus objetivos né se você tiver usando um, um, um fornecedor que já te dá toda essa camada de, de segurança e tudo mais às vezes esse não é o melhor cara para você agora né porque a gente não deve se apaixonar a marcas né então você tem que pensar é assim estou indo para um desenvolvimento novo e eu preciso segurança hoje é uma uma necessidade eu não quero me preocupar com isso e eu consigo eu já vou desenvolver então assim não faz sentido você não colocar esse cara na mesa para discussão tá então essa aí é a a ideia para a gente conseguir começar a pensar se vale ou não a pena você colocar esse cara no desenvolvimento só retomando algumas questões de valores né é, o que eu falei agora há pouco você tem 10 dólares mais ou menos né, na casa desse, desse microcontrolador, ou seja, algo que está bem dentro dessa realidade. Então, se você estiver pensando aí um novo desenvolvimento, eu acho que vale, vale muito a pena. E a nível de, de experiência, eu acho que vale a pena você comprar esse kit de desenvolvimento se você está envolvido na área se você tá é, fazendo alguma coisa naturalmente existem outras soluções né que você consegue dar o mesmo nível de segurança inclusive usando microcontroladores normais aí de mercado com é, é, algumas questões de criptografia você consegue fazer algo bem bacana usando o próprio IoT Hub provisioning service e tudo mais tá é, tem muita coisa bacana que dá para fazer mas esse cara vem para somar é mais uma opção aí dentro do, do universo de Internet das coisas. Bom, essa era a nossa ideia aqui bater um papo rápido sobre o que é. Né, o, o Azure Sphere bem bem sucinto.